De manhã, um câncer na próstata deste homem E Jesus vai tirar agora Oh, aleluia, aleluia, aleluia Pode descer, a calma, isso aí, aí, ótimo, ótimo, tá bom, tá bom, tá bom Isso, abre a camisa dele Em nome de Jesus, já coloquei minhas mãos, agora eu quero óleo Bastante óleo aqui, derrama óleo aqui na minha mão, pode derramar, pode derramar Isso, mais óleo, mais óleo, mais óleo Aí, agora segure ele. segurem ele, porque ele é, é, é, geralmente Deus anestesia. Aleluia, glória a Deus. E segure, já está anestesiando. Já está anestesiando. Aleluia, aleluia aqui pastores, aqui pastores. Em nome de Jesus. Olha aqui pastores, olha aqui pastores. Olha aqui irmão, olha aqui irmão, olha aqui irmão, olha aqui, olha aqui. E irmão do óleo, vai sair agora em nome de Jesus. A igreja diz glória sai, canta em nome de Jesus olha aí olha aí olha o canto aí, aí aleluia aleluia isso aleluia. aleluia, aleluia, aleluia aleluia aleluia, aleluia glória a Deus, quantos do céu eu foge Quantos tem meu foge aí que é a fé? A fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé, aleluia Os irmãos podem voltarem, aleluia, em nome de Jesus, de Nazaré, glória a Deus Obrigado, obrigado, obrigado, era bom seria pano mesmo Se fosse pano era melhor ainda, isso, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Jesus, que Deus abençoe Quando eu somar você, você corre de novo para cá Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja glorifica. Se não tiver glória a Deus, se não tiver aleluia, Deus não faz. Deus não faz. Aleluia. Sim, pode deixar, pode deixar em nome de Jesus. Aleluia. Sim, sim, quiser, quiser, quiser, quiser, quiser, quiser, quiser. Aleluia, aleluia. Uh! Quantos teu foge? Fé, fé, fé. O quisete. Esse presbítero. Ele muito engraçado. Obrigado. Eu estava aqui na primeira noite ministrando. E Deus então. Os... Mandou o nome E eu quisede Aonde está o quisede? Eu quisede sou eu Eu disse, irmão eu já pensei que era uma trombosezinha Pensei que era uma massiculação de sangue Simão quisede Deus está curando a tua perna direita Recebe aí a benção de Deus Ele pegou as muletas e zumbou ele disse, irmão, cuidado com as muletas aí, irmão. E a igreja blum! Explodiu de glória a Deus, aleluia, porque todo mundo conhecia o quiser mas eu não conhecia o quiser E vem o que exerde, pra, pra eita, nem pulando, tá, e eu estou na mão, e o pastor com blum, caiu, meu Deus do céu! Desmaiou, o pastor é um queniano, tem dois metros e dez de altura, feio que dói e ele desmaiou, porque fiquei olhando, e o quiser veio pulando, por onde passava ia caindo os negros, por onde passava, Prá. se não quiser, irmão foi curado, era, era sangue, ele disse, não senhor, há 12 anos eu pisei numa mina, 12 anos atrás pisei numa mina, e minha perna foi para os ares, aí, e eu fui em Moçambique, na enfermaria, cortaram minha perna do joelho para baixo, Jesus acabou de me dar joelho, perna e tudo, O Deus que tu serve, o Deus que tu glorifica, é o que dá pé, aumenta osso, tira osso, bota carne, tira carne, coração novo, tudo novo. Essa noite ele quer glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Se não quiser de mão, tem foto. <risos> Olha o profeta desconfiando de Deus. Só tem uma foto? Tenho. Correu em casa. Depois, quem caiu fui eu de bluff, cheio do Espírito de Deus ah, que maravilha é. aleluia, agora recentemente eu estava voando de Belo Horizonte para São José do Rio Preto isso fui atender um grande amigo meu que tem lá um pastor amicíssimo meu e dentro do avião, uma senhora chorando ai ai e eu lá na na, na, na, na, na sétima C poltrona do corredor e eu vi aquele gemido ai ai eu disse, Jesus, eu não aguento uma coisa dessa Jesus, o que aquela mulher tem? ele disse, vai lá o que foi minha senhora? meu senhor uma rancelinha, uma lepra me pegou e agora meus dedos estão caindo eu vou lhe mostrar um que caiu agora o meu dedão acabou de cair, está aqui no papel, o senhor quer ver? Eu disse, não. Ele disse, minha senhora, cadê o seu dedo? está aqui. Disse, vou já? Dá ah, licença, fui lá, numa maletinha, tirei um vidrinho de óleo, Jesus vai funcionar agora. Ó, o, o senhor é médico? Que nada, dona. Ah, o seu quê? Eu sou um pastor. Eu oro Jesus cura. Ah, é? é? A, senhora A senhora quer, quer seu, seu dedo, dedo de volta? De me deu o seu dedo. Mas está podre, está feio. Ah, esquece isso, mulher. Meu Deus, me dá o um dedo aí. Ela botou o dedo na minha mão, preto, preto. Não tinha unha, Aquela, aquele bolo de carne. Levei o dedo lá. Coloquei o dedo no lugarzinho, quase que não dava mais, mais certo Mas coloquei lá E disse, dedinho Em nome de Jesus de Nazaré Tu vai colar agora, meu filho Eu estou orando no nome do homem que fez esse dedo Aleluia Dedinho Tu estás me ouvindo? Mas eu disse, coloca óleo, rapaz E eu, tchum, errarei óleo Senhores, seu dedo Jantinho <SILENCIO> <SILENCIO> Aleluia Com e tudo Jesus deu dedo Os outros dedos eu passei a mão Do dedão para lá e Jesus trocou tudo Zup. Unha nova, bonitinha A mulher dentro do avião Calha a boca, túnel eu não consigo, Jesus é bom demais Cale a boca, pelo amor de Deus <risos> Jesus Jesus é, a moça foi... não, você foi ser crente você queria ser crente a senhora quer ser crente, agora já foi ajoelhando lá, olha por mim aleluia, ora, ora Jesus dentro do avião 12 mil pés de altura 800 quilômetros por hora, Jesus curando e salvando. Aleluia, você pode glorificar o nome de Jesus? Daniel, um adolescente de 100 quilos. Daniel, Jesus quer te curar agora onde está a mãe do Daniel aleluia quem conhece essa mulher, dá um sinal Hã? aleluia glória a Deus glória a Jesus aleluia, vem cá filha ele vai ter um uma febre de 40 graus nessa madrugada quando ele acabar de dar febre vai durar 12 minutos a febre sabe o que vai acontecer? o teu filho Vai tirar todas as dores, tudo o colesterol vai embora e gradativamente ele vai cair a 50 quilos. Amém? Glorioso Deus e glorioso Pai. Daniel tem 100 quilos, meu Deus, e não é normal, isso não é normal, Deus. E eu quero agora, Deus, que o Daniel receba agora, em nome de Jesus de Nazaré, ali a cura daquela enfermidade, a mãe já levou vários médicos, e ela veio com a eu foge que é a, que, que a fé, ela veio com a flecha para tirar, Senhor, ela entendeu a mensagem, e agora o Daniel está sendo curado em nome de Jesus de Nazaré. Quantos diz amém. Uh! Aleluia. Uh! Uh! Que conhece o Sami? Sami está com problema seríssimo na cabeça. Neurocisto ósseo. Sami está aqui, não pode vir Samir Sami, Sami, que Quem conhece, conhece Deus. esse Deus. senhor hã? tem Quem alguém que conhece nós queremos quero... orar agora por ele Neocisto, ócio. Problema na cabeça, sim? Aleluia Quem, Quem conhece, levante tá a mão Aleluia, glória a Deus Só para a Doné, para os convencionais ver o que Deus quer fazer Aleluia Ele vai ser curado agora em nome de Jesus de Nazaré Glória a Deus Aleluia O senhor conhece é vizinho seu, aparente é seu, o que quer é ser? Amigo Esse problema mesmo Neocisto, ósseo Ele, ele está, está doente, a gente, né? né? Aleluia, a igreja crê. Que o Senhor Jesus pode falar Comigo, diga comigo. Aleluia, juntos comigo, vamos dizer agora. Ele está internado. A esposa estava aqui, mas foi embora. Pois agora, lá no hospital, ele vai receber a cura dele, em nome de Jesus de Nazaré. em nome de Jesus de Nazaré esta enfermidade ósseos desaparece agora em nome de Jesus de Nazaré porque Jesus de Nazaré é maior Jesus de Nazaré é melhor aleluia igreja vamos atirar as flechas esta noite e a vitória Deus vai nos dar glorifique o nome de Jesus em nome de Jesus a recebe agora, em nome de Jesus, Amém, Amém. Amém. Quanto glorificam o nome do Senhor Deus? Aleluia. aleluia, aleluia. É de Deus. É de Deus. É de Deus. Vem, vem cá, sobe aqui. Aleluia. Pode subir. Glória a Deus. Isso, Isso. vem, vem, Amém. aleluia. Outro câncer na próxima vai sair agora, em nome de Jesus de Nazaré. A igreja glorifica, a igreja glorifica. Sem glória, não tem milagre. Sem aleluia, não tem milagre. Tira a camisa em nome de Jesus de Nazaré. Estava assistindo o sentiu? Não é, um, Já um, é Cristo. Um, é Jesus vai tirar agora. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pode apresentar. Emanuel Estranho, que marcha, que irmã marcha, que irmã marcha, que irmã mais alma, mais alma, mais alma. É aqui, aqui, ó, aqui, pastores, aqui, pastores, aqui, pastores, aqui, pastores. Olha aqui, pastores, já tá já tá aqui, ó, já está saindo. Já está saindo do Já está saindo. Olha aqui, olha aqui. Em nome de Jesus, G... segure aí, segure aí. De Jesus. G... Olha isso aí, olha isso aí, Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus! Quantos glorificam o no nome de Jesus de Nazaré? Quantos exaltam o no nome de Jesus? É, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ela mais ter que Aleluia! Aleluia! Tá curado! <risos> tá curado, rapaz! Aleluia! Café de pai, Aleluia, muito silêncio, Deus não faz milagre assim Aleluia, sobe filho. Aleluia, glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Não, não é essa não. não Parece que ela é mais alto um pouco Mais forte Não é isso? Márcia Rangel, sobrinha Do pastor Rangel Por ter várias Márcia Rangel, Deus então Deu a discriminação como Sobrinha do pastor Angel. Ela não, não. fez essa é o... noite. ela foi embora diz que ela está aqui aleluia Jesus vai curar ela agora glória a Deus aleluia eu faço questão que fique em pé eu faço questão que a igreja toda fique em pé Para os irmãos fique em pé Foi uma obra de macumbaria, de bruxaria, que colocaram nela há 12 anos e três meses atrás. E o Senhor Jesus vai queimar aquela bruxaria agora. Aleluia! Ela vai sentir agora o dedo de Deus lá queimando. Aleluia! Glória a Deus! Glorioso Deus e glorioso Pai! Senhor de infinita misericórdia Deus de toda glória Senhor de infinitas bênçãos Deus de todo poder Nós apresentamos agora Senhor Apresentamos agora Senhor Apresentamos agora Senhor A tua filha Aquela bruxaria aquele mal que há 12 anos e 3 meses foi feito para ela, para acabar com a vida dela mas não vai acabar não, porque essa noite Jesus de Nazaré é maior e agora nós expulsamos a igreja diz sim expulsamos sim em nome de Jesus Jesus Jesus Pode Aleluia aleluia, aleluia, aleluia. Vamos sentar, vamos sentar. Aleluia, vamos cantar Eu quero cantar o um corinho da água. Aleluia, glória a Deus. Eu vou cantar no Lex, depois vou traduzir para o português. É bem fácil vocês me ajudar Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pode fazer ré. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia.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 ele fez uma vermelho abrir e o povo atravessou Aleluia, glória a Deus faltou mais, faltou mais esse violão, rapaz Bota esse violão para aparecer, rapaz. bota aqui tia. Aleluia, glória a Deus Bispo, bispo Onde está o bispo? Aleluia Bispo, o único nome que Deus me deu Bispo Bispo, não bispo Aleluia Venha em nome de Jesus de Nazaré Aleluia, glória a Deus, é Ele mesmo, é, aleluia Glória, glória, glória, glória Glória a Jesus, aleluia Deus, essa noite vai restituir aquilo que tu perdeu no início da tua carreira ministerial Deus, aleluia, vai te dar agora Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Toda igreja estende as suas mãos direitas para cá. Em nome segure ele, aleluia. Sim, a joelha é que é até melhor. <risos> Glória a Deus, aleluia. Vai restituir o teu dom, rapaz. Você perdeu, e Deus quer renovar agora. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Recebe em nome de Jesus de Nazaré. Não volta para casa da maneira que chegaste Não, Deus quer mudar a tua vida A partir de hoje Tu vai colocar a mão no paralítico Ele vai levantar Tu vai colocar a mão no cego E o cego vai ver Tu vai colocar a mão no surdo O surdo vai ouvir O mundo vai falar Porque Deus muda os planos do teu ministério Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Abraça esses homens aí do teu lado Em nome de Jesus de Nazaré Quantos dizem glória? Quantos dizem glória? Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, Deus. Deus! a enxaqueca, a enxaqueca. A enxaqueca. A enxaqueca. <risos> Parece com ele, e usa óculos e enxaqueca direto. O Senhor Jesus que Parece demais com ele. Só, Só que usa vi. óculos. Aleluia. E você, hoje de manhã, naquela reunião, estava com o chequeiro. Vem correndo, rapaz, em nome de Jesus. Parece, parece, parece, ou não parece com ele? Parece ou não parece com ele? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia Ah, tá aí, tava no joelho aí quietinho, quietinho, quietinho, quietinho, quietinho Olha aqui, pastor, olha aqui, pastor Coloca óleo, coloca óleo Coloca óleo, bastante óleo Vai sair parecendo com o saco Parecendo com a rã Aleluia, parece mais com a rã Ah, ah, ah colocar mais óleo, aleluia, parece mais Ah, mas silêncio assim, Jesus não faz milagre. Se não der glória a Deus Aí, tá ótimo, tá ótimo Aí, aí vai sair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. sai, sai, sai. sai. sai não é justo, não é justo uma convenção dessa e continuar dando chequeca. Não, não, não, não, não, não, não. Sai em nome de Jesus. Olha aí, Aleluia, Olha aí, é uh, meu Deus do céu A hora de dar um espécie de glória a Deus Aleluia, vocês calam? eu entendo vocês Glória a Deus e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia Cara, amor, eu Olha aí, ó. olha aí, meus pastores Como é que Deus faz Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Olha a situação, situação crítica Irmãos Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Jesus merece Jesus merece Jesus merece Jesus merece Jesus merece Jesus merece, Jesus merece. Jesus merece. Jesus merece.